E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você o sexto episódio da nossa série de Forza Horizon 3. E hoje a gente vai começar com esse super carro, porque eu acabei de ganhar ele. E eu aceitei um desafio aí de alguns inscritos que pediu para mim fazer um episódio com carros com a transmissão original. Por exemplo, esse carro aqui é um tração traseira, então a gente vai colocar ele tração traseira. Eu sei que não é o mais indicado, principalmente para jogadores iniciantes, mas é um desafio que eu resolvi aceitar. A gente sabe que o Forza Horizon, desde o Forza Horizon 2... A maioria dos carros a gente tem que colocar a transmissão AWD para ficar fácil e competitivo de correr com eles. Então a gente vai começar com esse Lycan e eu vou mostrar todas as peças que eu coloquei nele. Ele tá tração traseira e motor original. Não coloquei para-choque nem aerofólio do Fusa. Coloquei pneu de corrida. Largura de pneu dianteiro, eu coloquei no máximo. Largura do pneu traseiro, no máximo também. Estilo de aro e tamanho do aro tá original. Conjunto de transmissão, coloquei todas essas peças. Aqui na parte de plataforma e controle, coloquei redução de peso e suspensão de corrida. Aqui na parte do motor, coloquei todas as peças. Eu achei engraçado que ele não ficou completo na classe S2. Ele tá 969. Beleza, deixa eu ver se tem alguma corrida aqui pra gente fazer Cara, tem um evento de campeonato bem aqui, ó Que a gente pode criar Vamos até ele Vamos fazer um campeonato com esse carro aqui Olha só, tração traseira Eu tô sem controle de tração Câmbio manual com embreagem Carro, tem que ter meio acelerador na saída, né? Porque o carro fica muito agressivo, ó Se apertar tudo de uma vez Fica até divertido de controlar, né? As músicas desse Forza aqui são da hora demais. Ele até fica calado aqui pra me escutar um pouquinho. Nossa, tem que ir pra mão certa aqui, né? Nossa, velho, o escapamento desse carro aqui é top, hein? Tem uma cara que eu não corro com esse carro, né? Tem um evento ali na frente que dá pra descobrir, ó. Aquilo ali é corrida, porque tem um ponto de interrogação e o formato dele é... Redondo, isso aqui é corrida de cross, hein? Isso aí é corrida de cross Vou correr de lá com esse carro Apesar que nós vamos entrar numa corrida aqui E ela é pista mista, hein? Isso aqui é pista mista, ó Asqueira. Vamos ver né, se valeu a pena aceitar o desafio aí do pessoal Ainda mais com um carro desse, né? Um hipercarro, tração traseira É um carro muito bom no motor esporte Ele é quase um Paganizonda, né? Nossa, o pessoal aqui tá passando mais mal do que eu A galera tá com medo de acelerar. Eu acho que o pessoal deve estar tá bravo comigo, porque eu escolhi essa pista aqui. E não tem jeito, né? Pista aqui no Horizon sempre... É, Horizon 3, a maioria é pista mista, né? E a gente não foi para Surface Paradise ainda. Nossa, Man E aí, meu irmão? Me ajuda. Esses caras estão passando mal, velho. Tração traseira eu tive que colocar câmbio manual com embreagem, tá? Tem que colocar câmbio manual com embreagem se for com, com carro tração traseira. E a gente sabe que Forza Horizon desde o 2, os carros tem que... A maioria tem que utilizar é, transmissão AWD. Porque você tá vendo as condições de pista que a gente anda nesse jogo, né? Não é aquela pista plana, tem muito bump no Horizon, né? Tem muita é, pista mista, andando na terra, pouca aderência, chuva. E querendo ou não, a gente tem um pouco de simulação aqui. Vou falar em simulação Horizon 5. Ele já utiliza a nova física de freio do novo Forza Motorsport. Eu acho que eu vou até fazer um vídeo de comparação rápido, né? Já que a gente pode postar... Shorts no, no YouTube, de boa Aí eu vou fazer um vídeo de comparação com o Enigzé Que tá passando mal, esse cara deve estar tá bravo comigo, viu? Esse cara aí deve estar tá bravo comigo Como é que ele escolhe uma pista horrorosa dessa para correr com um hipercarro? Mas não tem jeito, senão a gente vai ficar repetindo pista, né? Eu vou fazer uma comparação O freio do Horizon 2, 3, 4... É, a física é a mesma agora do Horizon 5 já é diferente já é uma física parecida com Fórmula 1, Corsa, Gran Turismo é bem parecido esse freio aqui ele não é, não é real não mas é bom mas é bom né é um freio bom é desafiador mas não é não é real não já o Motor Sport novo e o Forza Horizon 5 já é o, o padrão da vida real, né? Dos simuladores, que nem a seta Corsa. Porque, tipo assim, se eu tiver a, a 100km por hora aqui com esse carro, que nem eu tô agora, eu apertar o freio aqui totalmente, o pneu vai travar na hora instantânea. E não é assim. Não é assim. você pegar uma Ceto Corsa aí, é, um Fórmula 1, por exemplo, né? Que, que pega essa, essa física, né? Você vai perceber que é mais progressivo, o freio demora para travar e aqui é instantâneo. Então é, é uma evolução Horizon 5, pegando a física do novo Motorsport. A gente tem um evento ali na frente. Vamos lá, o carro tá escorregando demais. Eu nem eu nunca fiz é configuração de RWD aqui, sempre foi a WD, né? Para correr no online, então eu tô fazendo o padrão que tem no Horizon 4. Para quem não sabe, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Horizon 4, Horizon 5, tem Forza Motorsport também. Tem muito vídeo de Forza Motorsport de dicas para jogadores iniciantes aí. Se você não manja, dá uma olhada depois. Beleza, vamos lá. Mano, que ideia louca foi essa de pegar esse, um RWD ainda hipercarro, hein? Eu depois eu vou ver quem foi que teve essa ideia louca de fazer essa doideira aqui de pegar um carro RWD a gente sabe por Horizon. Esse carro aqui eu tenho quase certeza que ele tem que colocar a RWD para ele andar bem no online. Porque, velho, tá ele tá muito arisco. Mas dá, dá pra brincar. Vamos lá, vamos lá, tem uma LaFerrari Eu queria pegar a LaFerrari, velho, mas ela é... Eu não tenho grana pra esse carro É dia demais Esse carro deve valer mais de um milhão meu... Cara, certeza que os boots devem estar muito bravos comigo, hein Olha a pista que esse cara escolheu pra gente correr Olha, se acelera de uma vez, o bichão sai, né? Depois que você apruma, o bichão vai embora. O negócio é que o carro em baixa velocidade ele não tem tanta pressão aerodinâmica empurrando ele para o chão. Né? Aí depois que você acelera a pressão aerodinâmica, ó, empurra ele para baixo. Aí ele não sai mais de traseiro. Esse jogo aqui é um arcade. O que, que a gente pode denominar esse jogo, hein? Eu marquei de misturado com sim um Simcade, aí o Simcade lá é misturado com o um simulador, é uma doideira isso aqui, e você controla tudo na mão, né? Nenhum outro jogo tem isso. Temos um aqui, ó. Vamos lá. Ó, segurou tudo, ó. Ó. Aí na terceira hora, quando ele bate 180 km por hora, aí ele é empurrado pro chão, né? Por causa da aerodinâmica do carro. Mas abaixo disso, o pneu não aguenta não. O pneu passa mal. E outra coisa. Ah, não. Isso aqui é só a largada que é na terra. especiais. Saindo de segundinha aqui para ver se vai ah, isso Tá muito arisco Eu vou ver se eu pego um carro mais de boa na próxima Até os boot estão passando mal, velho Eu acho que é porque eu tô com um carro aqui Com as assistências desligadas é, Até que o pessoal ali da frente vazou Nesse né? jogo deveria já ter o um controle de largada, né? Que tá chegando aí no Horizon 5 Controle de largada aqui... Mano, o Horizon 5, para pra pensar, nem era pra ser lançado ainda, né? Hoje o Horizon 5 não era pra ter sido lançado, só pra você ter uma ideia. Porque A tecnologia tá chegando ainda no jogo, velho. A física do novo motor esporte ainda tá chegando no jogo. Controle de largada do, do novo motor esporte, o turbante lag tá chegando ainda você parar pra pensar, o jogo nem era pra ser lançado ainda. Essas tecnologias aí era, já era pra estar no jogo desde o lançamento. Isso aí é assistência, né? Olha aí, velho, esses boot. Pera aí, meu irmão. Pera aí, velho. Olha lá. Panic Zeg, né, velho? Ixi, ele tá passando mal. Tá igual eu, né? Vou jogar a quinta marcha aqui pra... Vamos ver se eu consigo segurar o carro, mas tá pô. Tá brabo, tá brabo Bora, Koenigsegg, me ajuda aí, velho A briga tá feia aqui, o cara me empurrou pra árvore É, é igual ao modo online, né? Drive Atar, ele, ele pega a, a, O perfil do jogador E leva pra ele, né? Literalmente, porque o Koenigsegg Ele me empurrou pra árvore Depois eu vou ver se eu pego um carro mais de boa, velho. Pegar um carro mais tranquilo. Nossa, olha aí, velho. Olha aí, velho. Pera aí, velho. Ih, vou perder. Ah, não, velho. vai vai vai uh, é já terminou os campeonatos né vamos lá para casa Cara, eu, eu lembro que eu venci todas as corridas, mas minha pontuação não tava melhor do que a da La Ferrari, não. Será que eu tinha que fazer é, pontos de habilidades enquanto eu fazia a corrida? Cara, eu peguei esse Nissan GT-R aqui porque eu ganhei ele também. E a única modificação que eu fiz foi colocar o pneu de rali, porque tem muita pista de rali onde a gente tá aqui. Esse estilo de aro diferente e um filtro, só isso que eu coloquei nesse carro. Cara, a gente tem aqui um... Vamos fazer um campeonato aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tem esse aqui, ó. Vamos lá. Eu peguei esse carro aqui porque ele já vem... É, ele é uma WD, né? Vai ser mais seguro de andar. É um carro que o pessoal tava pedindo para mim pegar também. E ele... Esse aqui não é o um modelo de corrida, né? Tem o um modelo de corrida desse carro aqui. É, aqui no jogo. E eu coloquei esse pneu de rally. Coloquei o um pneuzão de rally, né? Porque tá tendo muita corrida mista aqui, né? Eu acho que esse carro aqui vai ser... Mais seguro do que aquele Leica que eu peguei antes. Que é um carro legal, né? Mas eu acho que ele ficaria melhor se fosse a WD. Quase que eu tô uma porrada ali, né? Vamos lá, 2 km de distância até o evento. O pessoal gosta que eu faça esse trajeto aqui. Lembrando que esse game aqui, eu tinha comprado no lançamento, tá? Cara, ele tá dando um erro para mim baixar a, a DLC da Porsche, velho. Não sei porquê. Mas lá fala que é gratuito Mas eu clico para baixar e não vai Pelo menos a, a expansão é, Eu tenho, né? Porque eu tenho os carros da Huniga Eu entrei na rua errada aqui A expansão eu tenho é da... Daquela... Da ilha lá, né? Que é da neve, ilha da nevasca, não sei Eu não joguei aquela expansão E eu tenho os carros da Hot Wheels, né? Então indica que eu tenho a expansão da Hot Wheels também eu quero fazer essas duas expansões aí. Bora lá, GTR. Eu tô vendo que conforme a gente vai progredindo aqui no modo história, ele tá deixando... Tipo assim, pra gente subir o um nível, né, tem que fazer muita coisa. Então tomara que esse campeonato que dê pra gente fazer alguma coisa já interessante, né. Lembrando que eu tô postando uma vez na semana a série para não ficar muito saturado, né. Ficar postando todo dia, todo dia, todo dia aí. É, a gente não tá com essa bola toda ainda, né. Então vamos postar devagar aí pra aproveitar melhor a série. Eu acho que eu vou comprar esse Porsche aí, hein ele é um... Eu acho que é um GT2, eu acho. Só que não é o GT2 RS. O RS é o prata. Ah, eu passei fácil essa galera. Eu acho que é porque tá mais tranquilo de segurar, né? Cara, bacana o, o detalhe do... Do, do porta-malas desse carro e a tampa. Que tem um reflexo, né? E agora eu tô mostrando ali também o FPS no canto superior, superior direito, que não tava mostrando antes. Não sei porque, eu acho que a placa de vídeo... Acho que eu nem atualizei essa placa de vídeo desde quando eu montei esse PC. Mas na hora que eu liguei o jogo, eu percebi que o FPS tava meio estranho e tal. Aí eu olhei ali que não tava mostrando FPS no canto. Aí eu resolvi entrar na configuração, tava 144 FPS. E o ideal mesmo é colocar esse jogo aqui a, a 60, 70, que nem tá aí. Ele roda mais liso, né? Por isso que eu percebi que no, no começo da série o FPS tava meio estranho. Agora tá, tá mais de boa, tá mais fluido. É que nem o, o, o Fórmula 1. O Fórmula 1, pelo menos 2022, se você travar a 60 FPS, o carro fica com mais estabilidade... E mais aderência do que você colocar, por exemplo, 130, 140 FPS. Que, teoricamente, deveria ser melhor, né? Porque ficaria mais fluido o jogo. E o brabo, cara, que eu fico chateado é que os desenvolvedores eles não avisam, né? Deveriam avisar o pessoal, ó, oh, gente. Tá tendo um problema do jogo aí de desempenho que... Você só é mais apto se você travar o FPS a 60. E você tem até melhor, né? Porque o cara trava a 60, ele pode aproveitar mais o gráfico do jogo. Beleza, temos um evento aqui na frente Bora lá fazer aquela corrida ali Tomara que a gente consiga é, expandir o festival, né? Eu acho que tá no nível 4 Aí a gente vai pro nível 5 e vamos ver se ele vai liberar pra gente outro local Tinha uma placa ali, ó, de XP Só que quando eu vou pegar ela nessas placas de XP dá dinheiro adoidado, mano Eu ganhei um monte de carro Eu acho que deveria ser um pouco mais difícil, igual Horizon 1, né? A gente ganha carro aqui muito fácil. Ok, vamos lá. Corrida no seco Bacana que cada local desse mapa aqui, eu só abri o campeonato. Ele já colocou pra gente um tipo de clima diferente, né? Pra não ficar aquela coisa repetitiva. E essa aqui é uma corrida de velocidade. Essa aqui eu não tô lembrado não, hein? Mas a gente já deve ter corrido aqui. Só que eu não tô muito lembrado desse, desse traçado aqui, não. Bora, gente. O pessoal freia muito, cara. E os bots, eles empurram a gente mesmo, hein? Tá nem aí. Eu acho que a escala de marcha do meu carro está com pouca aceleração. Eu acho que eu vou aumentar. Ele tá acelerando devagar. GTR é um pouquinho pesado, né? Esse aqui, mesmo o modelo da Nismo, ele ainda tem muita tecnologia. Eu acho que a Nissan deveria fazer um GTR bem seco mesmo. Que nem uma Huracan, uma Huracan STO, né? Fazer um carro nada dentro né? só o banco do motorista lá no estourando o banco do motorista o motor e a bolha só isso a quarta dele tá muito lenta vou ver se eu aumenta a aceleração dele para a próxima corrida a gente vê como é que ele vai se comportar né Vamos ver se dá tempo da gente pegar uma Ferrari 458 e a gente meter um kit de carroceria. Tô doido pra ir lá pra Surfers Paradise. Lá tem muita corrida no asfalto, né? Vou passar logo essa Huracan aqui porque a corrida já tá terminando. é oh, interessante que o Horizon 5 quando chegar o controle de largada e se for funcionar no modo online, cara, como que eles mudaram, eles vão ter que mudar a cutscene de, de todas as corridas, cara como que eles tiveram tanto tempo, né eu acho que enquanto eles lançaram o um jogo, eles estavam já mexendo numa grande atualização que eles tinham prometido pra gente, uma grande atualização deve ser através dessa nova expansão aí, né Beleza, já temos uma corrida aqui na frente Eu acho que essa aqui é a última corrida desse campeonato hein? Bora fazer ela aqui Vamos lá, agora é a corrida à tarde, né? A primeira foi na chuva, a segunda foi um clima mais limpo, e agora é tá à tarde. Esse jogo aqui é. Força é absurdo, cara. E o céu desse jogo aqui, é, eu pesquisei e eles é, tipo, deixam a câmera virada pra cima, né? Aí captura numa resolução a mais alta possível. Ou seja, esse céu que a gente tem aqui não é igual aqueles jogos... Eu acho que até o, o, o Aceto Costa, por exemplo, e outros jogos também, eles é, são fotos né, que eles tiram. E aqui não, já é o céu gravado em tempo real. Muito louco, né, velho? Não é à toa que esse jogo é caro pra caramba. Dura muito, né? É um jogo que tem uma vida útil muito grande. O pessoal fica impressionado quando eu jogo Forza Motorsport 7. No domingo, 2 horas da manhã, todas as salas lotadas. É engraçado que ainda chega jogadores perguntando é, que jogo é esse que eu tô jogando, né? O Forza Motorsport 7. Tem gente que não sabe, velho. Chega e pergunta, o oh, que jogo é esse aí? Engraçado, né? Acho que é o pessoal que talvez não tinha muita... É, não jogava o jogo de corrida, né? jogava outras coisas Aí começou a se interessar pelo automobilismo E chega e pergunta né, pra gente Que jogo é esse que você tá jogando e tal E na minha opinião o Motorsport ainda vale muito a pena Porque é um jogo que tá no mercado e há muito tempo Tem muita gente jogando é, para quem gosta de corrida de circuito tal não tem outro jogo que bate o Forza Motorsport ainda principalmente em experiência de controle para quem tem Xbox né e para quem joga no PC também que é um jogo de corrida leve se você for analisar hoje não tem cara não tem então é um jogo que vale muito a pena ainda mais que o novo Motorsport eu acredito que ele vai ser lançado lá para outubro mesmo tá tanto é que no último update do Forza Horizon da Playground Games, não apareceu o Cris Isaac lá para falar sobre o novo Fuso Motor Esporte. Para quem quiser o novo Fuso Motor Esporte, na Global Cards ainda está tendo, tá? O link está tá aí na descrição para você. Em campeonato, assim que gostamos de ver. Olá, Murilo. Acho que ainda não terminamos. Tenho mais um local em mente para o festival. Temos fãs mais do que o bastante para continuarmos. O Horizon Austrália precisa curtir o máximo possível da Austrália, certo? Horizon Surfer's Paradise. Eu vou organizar tudo e começar a festa. Pode ficar enrolando um pouco por aqui e aparecer lá mais tarde junto com as pessoas importantes. Cara, finalmente a gente vai para Surfers Paradise. Lá tem corrida de rua, corrida de velocidade. Eu queria testar a Ferrari 458, mas eu vou deixar para o próximo episódio para a gente aproveitar nesse novo festival aqui, beleza? Deixa o like manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Tem lista de dicas na descrição. Tem série dos Forzas anteriores. Se você puder me seguir no TikTok, o link está na descrição. Eu preciso bater mil seguidores lá para a gente fazer lives lá junto com a Twitch, beleza? Eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Vídeo. Surfer's Paradise. Cidade moderna à beira do mar. Aço, vidro e curvas em ângulo reto.